CAPÍTULO 18 DANTE VENTURA Mais uma vez, Ventura a visita ao filho amado. Dante jazia melancólico e, apesar de todo o sofrimento, seu corpo não adoecia gravemente. Ele retinha a esperança de que o vaso biológico do menino perecesse, promovendo-lhe a libertação, mas, malgrado seu... O rebento resistia. No caluge repetia-se a cena. Os responsáveis pela criança eram adictos, estavam na parte mais carente da favela, e o pequeno era socorrido, quando possível, por vizinhos piedosos e honestos, como muitos outros habitantes daquela região paupérrima. Espíritos nobres e bondosos reencarnam em ambientes semelhantes, enfrentam lutas para apoiar os seus em regime de provas ou expiações. Não encaram a pobreza como punição, nem as favelas como ambientes perniciosos. Antes, se compadecem do povo, sem terem auto e organizam-se em tarefas elevadas, cooperando com a transformação social. Erguem bandeiras das mais variadas a exigir pacificamente do trabalho pessoal e coletivo a transformação social. A mãe ausentara-se da choça. No tugúrio, o calor asfixiava. Subitamente, o explorador da genitora de Dante fitou o menino com olhos perturbadores. O pequeno, por conta das dores que sentia... Gritava e batia a cabeça contra uma das paredes da frágil habitação e, mais uma vez, o ébrio fora tomado de ira e avançara para a criança. Chutara, cuspira, esbofeteara até o menino expelir de dor, fezes e urina. Fazendo com que o algoz, por asco, sustasse a sessão de torturas, saindo às pressas do casebre para limpar-se e afastar-se do mau cheiro. Lourenço chorava. Ele, de fato, a sua maneira egoísta, amava o menino. Aproximou-se, tentou consolar, enlaçou-o e soluçava. Era sábado. Casimira apresentara-se de bom grado para a tarefa de visitação às comunidades carentes. Várias equipes formaram-se e ela fora escalada para uma região bem distante do Centro Espírita, local de muita pobreza e violência, para o qual poucos voluntários se matriculavam. Fora tomada por estranha vontade. Dirigiu-se à enfermaria e recolheu fraldas dos mais diversos tamanhos, medicamentos antissépticos, água, lenços omedecidos, esparadrapos, roupas limpas e material de higiene. Ela acondicionou tudo em uma prática mochila e seguiu viagem. No bairro, dividiram as tarefas de visitação por meio de um mapa. Casimira seguia rigorosamente os combinados de conduta e ação. Guiada pelos benfeitores... Apressou-se estacando de fronte a um barraco paupérrimo de onde partiam gritos de uma criança. Todos se impressionaram. A equipe toda ali se reuniu. Casimira bateu palmas e aguardou. Ouviu-se apenas um choro infantil. Ela empurrou um frágil tampo de madeira convertido em porta e entrou. Sim, era a habitação onde vivia Dante, o filho de Lourenço Ventura. Quando Casimira adentrou e foi vista por Lourenço, ele pensou sofrer de uma alucinação. Trouxe as mãos ao peito, sentindo o impacto das emoções, e expressou um grito rouco e gutural de horror. — Casimira! Ela parecia em transe. Às pressas, ajoelhou-se, pediu ajuda aos amigos que desacorrentaram a criança solicitou chamassem um policial amigo da instituição que acionou os órgãos competentes e iniciou a higiene do menino cuidou de Dante com esmero limpou o seu corpinho banhando-o com lenços umedecidos e acolheu-o dignamente em fralda aconchegante colocou nele roupas limpas e perfumadas retirou do seu lanche e partilhou com o menino que faminto o devorou Ventura estava atordoado. Não era possível. O infante parecia gostar de Casimira. Os fluidos dela o acalmavam, e logo o pequeno adormeceu. A serviçal de Valério fez prece belíssima. Maria, sua filha e a amada de Lourenço, apareceu ladeada por Álvaro e o guia mediúnico de Casimira. Todos oraram, um silêncio absoluto caiu respeitoso, até que o alto enviou ajuda. Além dos espíritos presentes, uma entidade veneranda, luminosa e delicadíssima, apresentou-se. Trazia o semblante suavemente amadurecido, as cãs cuidadosamente presas num coque de elegância, discretos brincos argolados nas orelhas e um chale ibérico às costas. Quando a viu, Lourenço caiu de joelhos. — Vovó Emília? Era benfeitora de ventura, em autoridade moral de amor e afeto. — Sim, Laquinho, sou eu, meu filho, disse ela num sotaque lusitano encantador, revelando o nome da casa de Lourenço com o qual ele viera, o apelido familiar gerado por um dos seus irmãos menores que não sabia falar Lourenço, pronunciando apenas Leco, e, depois, para os mais íntimos, Lequinho. — Quanto tenho orado por ti! — Vê, senhora, o que fizeram com teu bisneto. — Sim, meu filho, Deus faz sempre o melhor. Ele quis altear a voz em acusações diversas, mas ela o disciplinou com firme bondade. — Lequinho, agora chega! Ele obedeceu de imediato... E permanecia paralisado. Ela aproximou-se, fitou-o com olhos da verdade e continuou. — Vês esse chale, meu filho? — Sim, senhora", respondeu bondoso de voz embargada e corpo trêmulo. — Tu te recordas? Ele balançou a cabeça afirmativamente enquanto o corpo tiritava. Este foi o presente que tu me deste quando foste a Portugal, após longos anos de estudos e dedicação. Nunca me separei dele, porque representa a vitória de um neto que sempre me encheu de orgulho e alegria. Todas as nossas economias te foram entregues para que nada te faltasse no aperfeiçoamento do teu curso de direito. Lembra-te de que teu avô vendeu o relógio de ouro presente paterno, nossas alianças de casamento e todas as nossas joias para que pudesses estudar, foste a terra dos meus pais, para a qual eu nunca em vida física consegui retornar. Depois, tu nos deixaste porque não tínhamos a educação necessária para frequentarmos os mesmos lugares em que convivias. Compreendemos perfeitamente. Lembro-me de quando tua mãe, imigrante italiana, Quis vender-te como fez com os outros. Morávamos próximo ao cortiço que te servia de lar. Trouxe-me um vestido rasgado para a costura, usado por ela nas noites de meretrício. Aconselhei-a e, em nome de Jesus, pedi que não fizesse isso. Em vão, ela entregou-te a um vendeiro distante que tensionava escravizar-te. Ele pareceu recordar? E foi apoderado pela amargura. Tu tinhas a idade de Dantinho. Resgatamos-te usando a influência dos superiores do teu avô e adotamos-te enquanto tua mãe lutava com a vida. Nunca permiti que me chamasses de mãe, porque jamais desejei apagar da tua memória a mulher que te deu a vida. Tendo já àquela época alguns outornos e os cabelos nevados, permiti que me chamasses de avó. — Ela me abandonou, disse ele, protestando. E, impedindo que pronunciasse vitupérios, ela o interrompeu, sobrepondo-lhe a voz. — Não, nunca digas isso. Quando enriqueceste e não mais nos procuraste, entendemos que, em razão das tuas imensas responsabilidades, o tempo faltava-te para nos ver e beijar-nos. E que, certamente, o teu passado poderia manchar a nova vida que lutavas por erguer. Com tua mãe deve ter acontecido o mesmo, lequinho. Ela não teve tempo. Acredito, contudo, que nunca deixou de te amar. Ele entendeu a correção e, ruborizado, aquietou-se. Orávamos por ti, continuou comovida. ''Felizes por tuas conquistas.'' E, aplicando na voz divina ternura, continuou. ''Amigos malvados diziam-nos que tu tinhas vergonha de nós, do nosso modo de falar e agir. Mas, de nossa parte, sempre te defendemos. Tu tinhas direito de seguir o teu caminho. Tu nada nos devias. Se resolvemos amar-te, a honra foi nossa.'' Ventura chorava. Havia tanta sinceridade naquelas palavras que o desarmaram. As lágrimas de solitão, prosseguiu com absoluta verdade, transformávamos em preces para a tua vida. E hoje, meu filho, deu-me uma saudade imensa, mais do que todos os outros anos, e por isso decidi ver-te. Lourenço estava possuído pela vergonha. Aqueles olhos da verdade fitavam-no sem cobrança, sem mágoa, sem exigências, e isso, de certo modo, perturbava-o. Sabia que por ambição for ingrato, por vergonha, ele abandonou os pais adotivos, esquecendo-os na miséria. desencarnaram numa casa de caridade sem jamais receberem notícias. A senhorinha... Após lhe acariciar a face, beijar-lhe e reerguê-lo, maternalmente assumiu expressão grave e continuou: — Te perdeste, meu filho. Ele permaneceu em silêncio, com olhos chumbados enquanto parecia desenhar, com um dos pés, um risco qualquer no chão de terra batida do barraco. — Queres ajudar nosso Dantinho? Perguntou com inefável ternura. Ele ergueu os olhos afogados, como se quisesse pedir-lhe perdão e abraçá-la. Um suspiro fez cair grossas lágrimas, revelando dois sóis, fúgidos de ansiedade por aquecer o seu rebento. Mas, humilhado e moralmente adevedor, limitou-se a responder de voz embargada. — Com todas as forças de minha alma... — Então, observa. Casimira terminou a prece, recolheu o menino, embalou-o em seu braço de serva forte e decidida e aguardou a assistente social. Quase duas horas eles permaneceram lá, sem que alguém da família aparecesse. Quando o socorro chegou, o menino fora imediatamente conduzido para um hospital e depois a um abrigo. Casimira implorou levar a criança para sua casa, mas o pedido fora negado. Então, ela prometeu visitar o garoto todas as noites. Ventura, ladeado pela avó, não sabia como reagir. Não entendia a linguagem da caridade. E antes que ela lhe pudesse dizer mais alguma coisa, ele fugiu com o peito opresso pelas emoções em desalinho. Confuso, pareceu recrudecer o ódio e petrificar o coração. Malditos! Foram eles! Trouxeram minha avó para me humilhar. Certamente me denegriram para ela. E, parecendo doutrinar-se, influenciado pelo modo de falar da avó, dizia na segunda pessoa do singular. Ventura, ventura, nada te tolices. Tu não deves nada a eles. Se te adotaram, foi por escolha pessoal. Erga a cabeça e não te entregues a gratidão. Altivez é virtude dos fortes. Lançou a fronte para o alto e, subtraindo o pouco de humanidade que havia em si, enxugou as lágrimas e, parecendo retomar a tirania, vociferou. Mesmo com a tua nobreza, vovó Emília, vendi minha alma ao mundo, e não desejo acompanhar-te aos céus!